Olá meus amigos, hoje com mais um programa na Catarina Show com a presença da Presidente da Associação Comercial de Mafra a Valquíria, tudo bom Valquíria? Tudo bom Catarina, que honra estar aqui Poder conversar com você, eu acompanho você, acompanho as pessoas que, que dão entrevista para você e acho maravilhosa essa tua linha de estar colocando é, para a sociedade histórias, motivações, é, pessoas que inspiram outras pessoas. Muito obrigada, Valkyria, E você é uma delas? A gente sabe a gente conversando aqui um pouco antes para a gente conhecer mais a Valquíria. A Valquíria não é uma frenci de bituruna, Valquíria? Isso, Catarina, é, nasci na cidade de Bituruna e há 17 anos é, adotei MAFRA como minha cidade do coração. É, minha, minha família reside aqui comigo, há 17 anos estamos aqui, compramos uma indústria aqui, se instalamos no município e tenho a oportunidade de dizer que amo essa cidade, amo esse lugar, é, amo tudo que eu faço. Valkyria, a gente, é, como eu falei anteriormente, a gente tava relatando aqui é, um pouco do seu passado e a gente viu que você não era da área, você era professora em Bituruna e seu marido que tinha uma empresa, uma indústria, uma, era laminadora... Era, na verdade, era uma serraria. Era uma serraria. Uhum. E daí você, assim você como resolveu ali, teve uma dificuldade é, que mudou um negócio, vocês viram que teriam que fazer uma mudança e tudo mais, você resolveu vir para a cidade de Mafra qual foi o motivo que vocês vieram para a Mafra? É, então Catarina, deixa eu contar um pouquinho da minha história é, eu nasci em uma família de empreendedores a minha avó era uma empreendedora nata ela tinha uma carroça e vendia produtos coloniais eh, no interior do, do município de Bituruna. E ela tinha o um intuito de construir um hotel na cidade, porque o hotel que havia lá eh, ela era de uma, eh, uma aquisição muito elevada para as pessoas mais humildes. E ela viu uma oportunidade de negócio e foi o que ela fez. Ela vendeu um, um tanto de terreno e a, aplicou no, nesse hotel e eu cresci assim, vendo meu pai, minha avó, minha mãe empreendendo no dia a dia do comércio. É, fui para o ramo da... Ser, fui ser professora. Por quê? Porque é, lá na minha cidade, era uma cidade pequena, eu não tinha outra oportunidade. E eu vi aqui na carreira profissional de professora eu me identificava também. Gosto muito da arte, de ensinar, de aprender. E fui 16 anos professora. Mas, assim, lá no fundo eu tinha muita vontade de ter o meu próprio negócio. Na história da família. Exato. E quando surgiu essa oportunidade, quando a gente soube que essa empresa estava à venda, é, nós não pensamos duas vezes. O meu marido também estava procurando é, algo para fazer. Eu, na época eu tinha é, os meus três filhos, mas dois, os três eram menores na época. E não pensamos duas vezes. Eu pedi licença sem remuneração e vim com a cara e a coragem, mas com. É, no fundo eu sabia que ia dar certo, porque era isso que que eu queria, era isso que a gente queria. Então nós não pensamos duas vezes, arrumamos a nossa mudança e viemos encarar esse desafio. E você se considera assim uma pessoa. É, claro que você é empreendedora, mas você se considera assim uma pessoa assim que tem esse ato, assim, de mudança, se caso você tivesse que fazer uma mudança novamente, você toparia esse desafio, ou você acha que o empreendedor, o empreendedor, ele tem que estar tá sempre se modificando, ou você acha que você não teria mais... É, Catarina, eu acho, assim, que o empreendedor, quando ele é nato, eu digo que ele não tem sangue na veia, ele tem coragem na veia. A pessoa não pode ficar pensando no. A muito. pessoa não, não... quando você acredita no teu sonho, Aham. quando você sabe que aquilo vai dar certo e, e eu te digo que a gente corre atrás. Então, eu não tenho medo de desafios, não tenho medo de mudança, não tenho medo de enfrentar se a causa for justa e se eu souber que no final eu vou ter êxito. Ah, você... eu acho que isso vem da história da tua avó, porque... Foi um tipo, certo, seus parentes falaram, nossa, essa mulher é louca de fazer isso. Então, é por isso que você, tipo assim, ela é uma mulher que, que, que não, não que seja, é, talvez até tua ídole, não sei. É, você tem aquilo assim, se minha avó conseguiu naquele tempo, que era Exato. muito antigamente, então por que, que eu não vou conseguir? É. Isso que eu senti, sabe, quando você começou a falar, é. que ela é uma pessoa que... Que você tem uma admiração muito grande com ela. Sim, sim. Ela me inspirou porque é, hoje em dia a gente diz que a mulher é, ela é mais é submissa. E você imagine isso há é. 60 anos atrás, uhum. 70 anos atrás... Como, é como, como ela teve que enfrentar esse desafio porque o mundo dos negócios ele, ele era mais machista, ele ainda continua sendo nós temos que todo dia transcender essa linha né? é, se posicionar como mulher, se posicionar como esposa, como empresária, como mãe. então eu, eu imagino as dificuldades que ela teve isso realmente é, me inspira muito sabe E pensando assim em dificuldade. É, qual foi a sua maior dificuldade quando você deixou de dar aula para cuidar do seu próprio negócio? Então, Catarina, é, eu tive que chamar a responsabilidade. É, eu tive que provar que o que eu estava fazendo era certo, que é, eu, eu precisei ser líder, uhum. sabe? Precisei sair do anonimato, precisei me expor, precisei trazer a equipe... É, do meu lado e acreditar no que eu estava falando, é, no meu marido, porque eu tinha que, ele sabia, era o que nós queríamos, mas eu tinha que estar o tempo todo dizendo vai dar certo, a gente vai conseguir, é. a gente não vai voltar, é isso que a gente quer, é, com os meus é, colaboradores também, eu tinha que fazer eles acreditar no meu sonho, e, e eu era testada a todo instante, porque eu saí de uma sala de aula e entrei num escritório uhum. que eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Você chegou a fazer faculdade de administração? Não, Catarina, não. É, é uma peculiaridade. É, eu estava terminando a pedagogia quando eu vim embora para cá. Faltava uhum. dois meses para mim concluir uhum. a minha faculdade de pedagogia. Eu tranquei a faculdade, as minhas colegas me mandavam foto, elas formadas na faculdade, e eu vim aqui, é, abandonei tudo para seguir o que realmente eu acreditava, que era o meu sonho e que, graças a Deus, as, é, deu certo e a gente está aí. Eu tive que fazer acontecer, chamar a responsabilidade e acreditar no meu sonho e fazer dar certo. Porque assim, as pessoas, eu vejo por mim, quando eu entrei na farmácia, Principalmente as pessoas que já estavam trabalhando ali no negócio, ah, ela não sabe nada. É, isso é uma das maiores dificuldades que a gente <risos> tem é você conseguir mostrar o teu potencial para as pessoas, para as pessoas acreditarem e seguirem você. Porque se você não dá exemplo, uhum. eu sou muito assim, eu acho que o Sim. líder sempre tem que dar exemplo. Porque se ele não dá exemplo, como é que ele vai cobrar das pessoas? Com certeza. Eu acho que a mulher ela vem dar uma repaginada na história da, da do empreendedorismo, né? Porque a gente tem que estar tá provando ao mesmo tempo. Se for um homem, assim, é, não digo que é essa divisão, mas a verdade é essa. Se um homem é, fala, é, dá a impressão que ele tem o conhecimento da causa. Se uma mulher fala, ela tem que provar uhum, o conhecimento é. da causa. É, ainda é ainda ainda passamos por momentos assim, é. mas já está muito melhor é. do que era no início. E daí, Valkyria, você tudo lá. Fazendo tuas coisinhas, cuidando da tua empresa, cuidando da família. Daqui a pouco vem o desafio da Associação Comercial. Como que foi é, esse convite? Como, é que, como que aconteceu de você estar agora como presidente da Associação Comercial? Então, Catarina, outro desafio muito grande na minha vida. É, conheci a associação há uns quatro anos atrás. Fui convidada por um Bom Dia Associado. E assim, eu vim com a cara, coragem e determinação, mas eu não tinha um plano, eu não tinha uma estratégia, é, eu não tinha aquilo é, é, certo, eu sabia que aquilo ia dar certo. E quando eu fui convidada para vir para a associação, quando eu estive lá a primeira vez... Gente, o mundo se abriu diante dos meus olhos, porque eu tinha criança pequena, eu não conseguia fazer uma, uma outra faculdade, eu tive que, que aprender com o que naquela época não tinha uma internet que te dava todas as, as ferramentas e recursos. E quando eu entrei na associação, é, eu vi que eles falavam a mesma língua que eu, que se eles se tinham a mesmo... que eles falam Exatamente. assim, eu tô, na, eu tô na minha tribo, aqui o sabe? pessoal pensa isso, igual, isso. igual eu. É, um, é, houve um network assim, é, é simultâneo, sabe? Eu vi empresas que eu é, é, colocava na época como as empresas é, boas, fortes, é, vencedoras, e os empresários estavam ali estudando e aprendendo, aí eu pensei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo, traz de, um, de, um, de, um, de uma mesa de um escritório, eu tenho que estar tá participando desse mundo. E foi o que eu fiz, não saí mais de lá, porque eu me apaixonei pelo associativismo. É, vejo que lá é, a gente troca experiência, a gente é, procura fazer negócios, a gente se ajuda, porque é assim, ao mesmo tempo que você se doa, você recebe muito mais. Sim. Então o associativismo para é, mim é isso, a né? A alma do associativismo, eu também faço parte do associativismo, só que no meu ramo farmacêutico, a minha rede é associativismo, é o maior associativismo do Brasil, e a gente vê isso. E o mais importante não é as feiras que a gente vai, não é porque provavelmente você também frequenta a feira e Sim. tudo mais, é o contato das pessoas dentro do ônibus, é. as amizades que você faz, que você vai tirando essa veia, não, mas isso, isso. E tem do teu ramo específico também, porque daí você acaba... Conhecendo mais o mercado, sim, sim. sempre tem pessoa que sabe mais que a gente e a é. gente aprende com as pessoas, né? É, sim, participar do associativismo é como se você gostasse, por exemplo, de peixe e nunca fosse aprender a pescar. Sabe, você, não, você tem que estar inserida no teu meio, você é empreendedor, você tem teu próprio negócio, você tem que se inserir na sociedade, é, porque lá você tem essa condição da associação estar tá trazendo assuntos, ou você levar assuntos que que te interessa, porque assim, a gente faz amizade, a gente conhece pessoas, mas a gente faz muito negócio, a gente procura manter a perenidade das empresas, a competitividade, principalmente aumentar a competitividade das empresas. Então, automaticamente você se doa, mas você leva muito mais. Cada vez que eu vou para a associação, eu volto para a minha empresa instigada a melhorar, instigada a rever... Coisas que eu tô fazendo que, de repente, não estão indo no caminho certo. E se eu estiver fazendo certo, ela me, me, me instiga a continuar no caminho certo, né? Mas esse é teu lado de relações, assim, porque você é uma pessoa que tem bastante relações. É, a gente analisa que talvez já veio de família também, mas a própria escola. A própria... Porque os professores, eles Sim. conseguem viver, tem aquela amizade, tem Talvez isso daí também já puxou... Porque tem empresários que acabam ficando, que nem você falou, mais para dentro do seu escritório, né, atrás da mesinha. E você já não, além de você ter nesse lado empreendedor, você, além de tudo, você gosta de estar em contato com as pessoas. Você é. acha que seria um diferencial teu? Eu, eu digo que não seria meu, eu acho que é o diferencial das mulheres, Catarina. A é. mulher empreendedora, é, ela tem isso dentro dela. Se você consegue manter tua casa, às vezes com um pouco, administrar teus filhos, administrar um pouquinho, você levando essa expertise para o teu negócio, você consegue se sobressair. Uhum. E gosto muito, é, como eu falei, eu amava ser professora, eu gostava muito, me realizava como professora. Mas cada vez que eu instigava meus alunos a correrem atrás dos sonhos deles... Era para mim que eu estava falando. Aham. Então, cada vez, todos os cursos que eu fiz é, me trouxe isso para o meu lado empresarial. Então, eu consigo colocar isso dentro da associação também, dentro da minha empresa e dentro da minha família. Porque eu tenho que estar tá relacionando esses três campos, essas três áreas da minha vida. E, Valquíria, em relação às mulheres, vocês criaram um grupo núcleo de empreendedoras mulheres mulheres empreendedoras mulheres empreendedoras até vocês vão, vão vai ter né já que vocês já teve a palestra que vai ser agora dia foi dia 14 de novembro de 19 de novembro, novembro. É, você acha assim que é importante a mulher acreditar e participar da associação com vocês você, eu, eu queria deixar esse espaço para você convidar novas mulheres Novas mulheres, que eu digo assim, novas empreendedoras. Então, mulheres que estão me ouvindo... É, para você que tem esse sonho de empreender, para você que já tem o seu próprio negócio é, Venha participar conosco, venha conhecer o núcleo das mulheres Participe das ações que as mulheres fazem é, A gente saiu de uma pandemia, então tivemos algumas restrições Mas agora vamos começar a estar tá levando o núcleo para ser mais conhecido na nossa cidade, na nossa região Então venha participar disso, porque a mulher ela consegue andar de salto alto Mas ela consegue ter pulso firme ao mesmo tempo Tempo. então juntas nós conseguimos é, é, nos nos amparar, juntas nós conseguimos transpor é, esse mundo que é em, o empreendedorismo feminino e a mulher consegue isso, mas assim a gente precisa unir forças, venham que vocês não vão se arrepender. E queria não precisa qualquer, qualquer tipo de negócio, não tem algo que você diz a pessoa que está começando, é, é interessante que daí a pessoa vai aprendendo mais ainda. Isso, eu sou do ramo da indústria, uhum. é, as minhas colegas são do comércio, são do serviço, são é, cabeleireiras, são advogadas, são donas de academia, são donas de lojas, né, então é, é um ramo muito diverso, o núcleo da mulher empreendedora não tem um ramo específico. Isso, isso é bom a gente falar. Porque, daí, às vezes, a pessoa pensa, ah, mas eu tenho que ter uma empresa, não, não sei o quê. A pessoa pode estar tá começando seu negócio? Pode, com certeza. Aí que ela deve vir, realmente. Porque daí ela vai começar é, já com alguma coisa mais sólida. Não como eu, assim, acreditando no meu sonho com a cara e a coragem. Ela vai sofrer menos do que eu. Porque daí ela vai aprendendo com as outras meninas. Sim, E sim. uma vai ajudando a outra. Sim, com e certeza. E é isso que nem você falou do associativismo. Obrigada, Valkyria. É, e você, mulher, que queira que está entrando no ramo do empreendedorismo, é, quer participar do núcleo Empreendedor das Mulheres aqui da Associação Comercial, é só entrar em contato com a Associação Comercial de Mafra. Tem site, tem Facebook? Tem site, tem Facebook, tem Instagram, é e o Mulher Empreendedor. Entra lá e curte a nossa página, siga as nossas atividades, tem muitas coisas, eu acho que vocês vão se identificar muito e fica aí o meu convite. Venham participar da associação, venham participar do núcleo, é, não, não interessa o tamanho do seu negócio, interessa o tamanho da sua vontade de vencer na vida. Isso aí, Valquiri, isso Bem isso, eu acho que isso que é importante, vocês ajudarem outras mulheres através do associativismo, do mundo. Do mundo. Exatamente. Muito obrigada, até a próxima sexta. Obrigada, Catarina, você é um amor. Oh, obrigada. <risos>